Meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos lembrar um pouco do histórico do que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, até chegarmos à situação atual. Certamente você se lembra que quando o Aécio Neves perdeu a eleição para a Dilma, ele deixou claro que ele não deixaria a Dilma governar, que ele criaria todos os obstáculos para que a Dilma governasse. E aí, evidentemente, o segundo governo da Dilma foi muito prejudicado. Até que você deve se lembrar daquela fala, daquela gravação com o então senador Romero Jucá, em que ele dizia que estava tudo preparado, com presença e participação de todos, que o Temer participaria, que o congresso participaria, que tinha um acordo com o Cunha e que eles encontrariam uma maneira de derrubar o governo da Dilma. E foi o que aconteceu, usaram todos os instrumentos que eram possíveis, e fizeram com que a Dilma não tivesse possibilidade de governar. Barraram todas as possibilidades e criaram aquilo que eles chamavam de pautas-bomba. Com isso, Dilma fez um segundo governo com muitas dificuldades e não conseguiu concluir. Então foi aplicado aquilo que nós chamamos de golpe. Um golpe por quê? Porque, na verdade, não deixou terminar o mandato da Dilma que seria o absolutamente normal terminar o mandato, fazer novas eleições e eles fazerem então a eleição daquele que interessava para eles. Mas não, eles tiraram a Dilma completamente. E a partir daí, veio o governo Temer, um governo cheio de problemas, com muitos problemas. E com isso, conseguiram tirar o Lula do processo de disputa da presidência da república. A intenção clara era tirar a Dilma e não permitir que o Lula fosse o candidato a presidente da República, porque o Lula seria eleito. E para isso criaram todas as condições. Articularam através do Ministério Público com o Dallagnol e com a presença do ministro Sérgio Moro, de tal maneira que o Lula fosse condenado. Condenado por um crime absurdo, que hoje todo mundo sabe, o Lula nunca foi dono do apartamento do triplex, e acabaram condenando o Lula dizem que é pelo conjunto da obra, mas não existe isso. Você tem que ter claro o objeto que vai ser julgado. E era o apartamento triplex, que não pertence ao Lula, onde não teve reforma nenhuma. Portanto, o Lula foi impedido de ser candidato, porque tinha um esquema armado para a produção de um golpe. Bem, eles conseguiram se eleger. E a partir daí, a situação ficou muito complexa. Porque na verdade o governo Bolsonaro não conseguiu promover qualquer tipo de avanço na qualidade de vida da população, ao contrário, apresentando projetos que não tem o um mínimo pé, no um mínimo caminho e não tem não tem cabeça. Vejam, aumenta a quantidade de agrotóxicos a ser aplicada nas nossas terras, contaminando nossas águas. Veja a proposta da reforma previdenciária que na verdade é a destruição da previdência, especialmente dos mais pobres. E aí aparece o Paulo Guedes, que tem origem de banco e que vem com a ideia da capitalização. Uma capitalização que já agora os deputados federais perceberam que não pode ser aprovada. Eles estão com o um projeto de acabar com a possibilidade da capitalização. E o Paulo, o Paulo Guedes havia dito que se não fosse aprovada a reforma da maneira que ele queria, que ele largaria o governo. Nós estamos na expectativa, esperando por ele sair do governo, porque, na verdade, só ele é que está defendendo essa capitalização, que é, na verdade, a privatização da Previdência Social. Portanto, trata-se de um governo que está afundando. E nós temos que continuar nos manifestando, indo para as ruas, não aceitando a reforma da previdência, não aceitando a a investida feita contra a educação, contra a universidade pública, quanto às escolas de ensino médio, o Brasil não pode ficar sujeito a esse tipo de interesses e nós estaremos na luta continuada para conseguir a reabilitação do Estado brasileiro nas mãos de todos os brasileiros.